Viva, amigas crosteiras do Brasil. Consegui fazer muito melhor. Está a melhorar. Esta é a terceira tentativa. Reparem nesta beleza de macramé. Com crochê. Aqui, estes de cor são crochê. Aqui, não sei se isto está exatamente igual. Pois, aqui há qualquer coisinha que tenho que ver ainda melhor. Acho que este amarelo está um bocadinho diferente deste verde. Porque este tem aqui um, dois, três, mas aquele... Tem um, dois, três também, mas este está escondido. Este três está escondido e este está sobressaído. Não sei se é assim mesmo, se é da estrutura ou se... Eu tenho que ver quando desmanchar. Mas da parte do... da frente está perfeito. Agora, reparem no que é que aconteceu. E aqui são dois pontos de crochê, mas não parece crochê. Isto é é, sim, é um sentimento duplo, mas estou muito contente com o trabalho. Está muito bonito, está lindo, está mais pequenino. Mas isto aqui parece uma cabeça de cotovia, duas cabeças de cotovia, que é também trabalho de, crochê, de, de, de macramé. Neste caso não serve os meus objetivos, porque não basta dizer, não, não, isto é crochê. Pois, é crochê, mas não parece. Se não parece, não serve, não é? De qualquer das maneiras, estou no caminho, estou no bom caminho. Vamos tirar aqui este nó. Direito de macrame. E vamos ver. A estrutura. Reparem. Está aqui a estrutura do nó. Aqui está a estrutura do nó direito. Portanto abri o nó direito. Este aqui vamos puxá-lo mais para cima. Pronto. E portanto aqui temos um. Um trabalho muito interessante. Reparem é crochê. Eu vou tirar aqui Este. Este não, que este parece que está diferente, este parece que está melhor. E daí, está... Ah não, aqui parece igual. Aqui parece igual. Pois, talvez como o nó aperta, este escondeu-se. Ok. Bem, fico contente, então, que esteja... Ah, pois está, isto está igual. lá está, um, dois, três, um, dois, três, está igual. Foi porque o nó, lá está, o nó aperta e ele encaixa-se mais e acabou por fugir Aha, é isto, é porque aqui está a laçada deste lado, a outra está do outro lado e não faz pressão aqui, pronto daqui menos uma já, já, já sabemos o que é que aconteceu agora aqui no trabalho de crochê vamos lá ver o trabalho de crochê Eu vou tirar isto que é o fim o fim no crochê também é assim, só com uma ponta e vamos lá ver, e aqui está, reparem, laçada, laçada, dentro de laçada, laçada dentro de laçada. Portanto, é mesmo trabalho de crochê, só que não parece crochê. O que significa que ainda vou ter que puxar pela cabeça para fazer aqui um trabalho que consiga... Ser crochê e parecer crochê. Mas é um grande avanço em relação ao outro. Reparem, eu vou fazer aqui um nó. Reparem. Isto é um nó de macramé, é um nó direito típico de macramé. Eu, da primeira tentativa, agarrei nestes, nestes do meio e fiz aqui. Aqui é que eu fiz o crochê. Fiz o crochê aqui para um lado e aqui para o outro o que aconteceu abriu muito não é e ficou enorme agora fiz ao contrário fiz o trabalho de crochê com os membros do meio mas aqui neste e neste que é muito mais interessante porque não abre o nó fecha o nó mas pronto vou ter ainda que fazer muitas experiências vou ter que fazer Tenho que tem que ficar Qualquer pessoa tem que olhar e dizer Ah, macramé e crochê. E aqui não. Isto parece uma cabeça de cotovia. Porque tapa. que é uma pena. De qualquer das maneiras, estou muito contente com o trabalho. Muito contente. Consegui fazer, finalmente, aquilo que eu tinha sonhado. Que é um nó direito. Um nó direito com um efeito... Em crochê na própria estrutura do nó. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto mais perfeito.